Filhos, filhos, filhos, novamente na Target. Eu sei que eu demorei um pouco aí para soltar o vídeo. É que teve corrida, curso, o Padrello também é um milhão aqui. Aí demorou um pouco para ter aquele Entre Amigos. Dúvidas de oficina? Aquela dúvida que você tem, que a gente elimina rapidamente com o conhecimento do Padrello aqui. Padrelo, Target Race, contato aqui embaixo, telefone. O Instagram também, segue lá, tá? Se você tem alguma dúvida, liga pra eles, chama aí, traz sua moto, multimarca. Você quer se apresentar, Padre? Não precisa, não, não é? <risos> Beleza. Não, só pra você ver. Padre, obrigado novamente, tá? Eu que agradeço. É, eu vou tentar ser breve para você poder retornar pra sua família, mas é que você tem mais uma família ali que você tem que tirar essas dúvidas. Vamos embora. E eu vou começar já pelo Hector 013. E ele fala assim, ó, comentem sobre filtros de óleo. Original, Versus KN versus Raiflo, vídeos sempre luxo. Um abraço. aí, o então, que, que, que você acha, é Hector? É o Hector. É melhor Hector, ele usar o original. Original não tem erro. É a fábrica que está recomendando. Às vezes não é a fábrica, né, que produz aquele filtro, mas ela certifica a qualidade de quem produz. Então, original não tem erro. Se for usar um de marca alternativa, procura usar uma marca Bacana. Tá? Tem uns aí oferecendo o milagre, né? O bom e barato. Não existe. Não existe. Tem que ser uma marca bacana. O Cayenne é uma marca bacana. O rifle é uma marca bacana. Eu falo rifle, é rifle? É, tem gente que fala rifle, tem gente que não, fala rifle, para... tanto faz. Mas tem que ser coisa de qualidade. E na dúvida, coloca o original que não tem erro. Agora, fala uma coisa. Eu lembro que tinha uma época que o Cayenne era mais fácil pra soltar na chavinha eu o High Flow, que ele tem lá o... Eu não lembro, tem um que tem a chave que é mais fácil. O Cayenne tem o sextavado. É, então, que eu acho que, que talvez mais fácil. uma chavinha e facilita na hora de dar o aperto e de tirar. Certo. Tá? É que tem um, uns animaizinhos que aperta tanto é. que na hora de tirar a gente arranca aquele cestavado e não sai. Aí, aí acabou, né? É, não, aí eu não vou nem falar o que a gente faz pra tirar porque é muito feio. Ah, entendi. Não adianta procurar preço, porque Mas, assim... Mas tipo assim, se custa... Vai, quanto custa um filtro desse? Vamos falar em média. Tá de 80 a 100 reais. Certo. Em média. Originais, mais, caro. mais caros às vezes. Perfeito. 40 conto não dá, né? Não, não dá. Entendi. Não, não existe. É, então beleza. Pra não falar marca... Não, deixa então para lá. Então a gente fala assim, é, é. 50 conto não dá, então. Não, não. Então tá bom. Perfeito. Beleza. Que aí você já enquadra aí, tá não sei o quê. Pode usar um, um pouco da marcha do data folha. Colocar 3% mais, 3% menos, <risos> entendeu? Até 6%. Na dúvida, usa o original. O original não tem erro. Sabe, ah, será que esse é bom? Será que esse não é? Coloca o original. Tá. Mas não a gente tá usando riflo na nossa, não tá? A sua anda de riflo. É, é, rifle tá. E vai Pô, bem. Vai luxuosamente. Bem. Tá bom. Não, perfeito. E tanto rifle contra o Cayenne, quanto o original. Não, origi o esquece, mas rifle Cayenne, você acha que ele pode seguir o manual? Exemplo, vai, então se no manual está falando troca de óleo a cada 3 mil, óleo e filtro. Colocou um, um rifle lá, pode usar os três mil. Mantenha o que está no manual da moto. Mesmo com o rifle e com o Cayenne. No seu caso, que é competição, não. Aí é um caso à parte, né? A gente antecipa as trocas, mas uma moto de rua. É seguir o que está no manual do, do fabricante. Boa pergunta. Então agora é o seguinte, o cara que anda rua e track day? Tem que antecipar um pouquinho, porque o track day a gente considera uso severo. Tá. Uso severo é porque está judiando da máquina. Então precisa antecipar um pouco a troca. O que que eu falo? Se o cara usa track day, rua, enfim, faz aquele mix, estrada e tal, 2.000 km e troca óleo de filtro. É, no máximo, o que eu recomendo está na metade do que a fábrica recomenda. Um exemplo. A fábrica fala, troque o óleo e o filtro a cada 10 mil. Sim. Corta no meio, corta com é, troca com 5. Tá. Tá, não espera os 10. E se fala, nossa, é muito track day que eu faço, aí vai no que você está falando, que é um investimento, não é jogar dinheiro fora. Está é, eu... tá investindo na segurança do motor. Porque eu penso assim, se tem, por exemplo, tem track day todo final de semana, o nosso mesmo dobradinha. É o cara faz sábado, domingo, ou então o cara faz sábado, estrada, sábado... Estrada, tal. É, não, aí precisa aí, antecipar bastante. Por isso que eu falo, meu, 2.000 é um número é bacana. Legal. Olha, é, bacana. Preserva e mantém o motor né, íntegro. Show. Bom, aí é o seguinte, o Matheus Vaz, certo? Nome da corrente, mas ele está perguntando outra coisa. Se vocês puderem comentar sobre pastilhas de freio no geral, tanto para quem anda em pista, estrada, cidade, track day e tal, e suas diferenças. Então, não, não vamos ser muito técnico nessa resposta, ô Matheus, Que envolve muita coisa. Eu vou ser um pouco mais genérico assim na, na resposta. Para ajudar a entender. É, depende do peso da moto, da velocidade que ela atinge. Então vamos falar, é, você tem uma CG 160, levinha, moto utilitária do dia a dia, uma pastilha orgânica, semimetálica tem valores mais baixos, vai bem, é uma moto leve, não atinge altas velocidades. Aí você pega uma Harley Davidson, super pesada, né? já atinge uma velocidade, né? não muito, mas vai. É. É, para, para, mas, é assim, mas necessita para parar aquela balsa, né? Aquele negócio. É, para parar o navio precisa de, de potência de frenagem. Sim, sim. Então... Aí, uhum. a moto tem ABS tudo, tem que ser pastilha sinterizada. No mínimo, né? Que é para aguentar a temperatura que o freio vai atingir. Sim. Tá? Então, tem que ser uma pastilha sinterizada. A marca, não importa, tem que ser sinterizada. O pessoal, às vezes, chama de HH. É, a EBC, é, por exemplo. Você hard, hard, hard, é, é. Duplo, hard. Ela é double H. É, então, tem que ser a sinterizada. Eu recomendo assim, motos de... 500 acima e que tem ABS, usa sinterizado. Eu vou contar um caso, então. Eu fiz um teste para uma marca chamada chama Gold, na época. Eu coloquei no traseiro primeiro, para qualquer coisa, né, sinterizado. Sumiu o freio. Coloquei que tem também essa questão do uso do tac D, né? Então eu sempre preferi ser interessado É o um uso, né? Você tava fazendo uso severo do freio, porque um... E tem gente que prefere carbono, um carro do... cerâmica, tá não sei que lá. Aí tem um outro ponto também, que é como o cara gosta de freio para um uso extremo. Porque eu não vejo necessidade na rua, de verdade, de usar carbono e nem cerâmica. Não, não precisa. Não tem necessidade nenhuma. E mesmo na pista, até hoje, eu fiz um teste com o carbono e não gostei, porque vai ter que ficar esquentando, lá, lá, lá, lá, e eu acho o freio muito forte, muito hardcore. Então, até hoje, em pista, eu uso sinterizada e me serve muito bem. Vai fantástico, nunca, nunca faltou freio para mim, nunca sumiu o freio. Não, é porque você buscou marcas né, de renome, né, mantém a qualidade e usou pastilha correta para o uso da motocicleta. Então é o que eu falei. Se vai, ah, eu tenho lá uma 600 e vou passear. Jamais eu vou passar de 120. Ah, dá, dá, dá para usar. Mas a gente sabe que uma hora ou outra a gente vai acelerar e é nesse momento que o freio vai fazer falta. Tá? Então na hora que ele esquenta, ele baixa, fica borrachudo e é justamente nessa hora que alguém cruza na sua frente. E se vem dando força, não acontece nada lá embaixo. É, e a eficiência de frenagem vai embora. Então, pra que correr esse risco? Não tem necessidade. Então, freio, acho... pneu, é investimento, não é gasto. Vocês têm que entender que é um investimento em segurança, não é gasto. Não está jogando dinheiro fora. Está investindo na sua segurança. Perfeito. Então, assim, semi-metálica, vai, e orgânica, em speed? Não, mesmo? speed não. Então, não, mas jamais. é porque, quando eu vejo, eu sei que o cara quer colocar numa... R6, uma CBR, não, não, até não, mesmo não. vai, Vamos uma, uma Z750 eu já não recomendo, Não, não uma naked entender. eu já não acho não legal. Não é legal, porque são motos que atingem velocidade. Agora, se o cara tá com uma phaserzinha, uma twister, vai. E vai fazer né? o uso na rua sem problema, dá pra usar tranquilo. A Ninja 400 e a R3, eu não sei, original ela vem o quê? Partilha o que será? Ela vem, originalmente ela vem orgânica. Orgânica? Ela vem orgânica. Tá. Mas o pessoal que anda na pista, jamais. Não, né? para Maravilha. Não, então é isso, acho que a gente deu uma, uma passada aí por pastilhas e aí é entender um pouco o uso que você vai fazer. Na minha opinião, sempre sinterizado. No máximo, semimetálico. Para motos de baixa. 600 para cima, sinterizado. Eu não, eu não inventaria, não correria esse risco. Esse é o, é o que eu... É o que eu também acho. Não, maravilha. Vamos para o próximo padrão. Rodrigo Celeprin, fala mestre, corrente da relação ovalizada. Tem solução ou o correto é trocar todo o conjunto logo? E se há problemas e riscos, em andar com ela assim? Abraço e tamo junto. Au! Au, Rodrigo. Tá, maravilha. Rodrigo, você mesmo já se deu a resposta o ideal é trocar o conjunto, não existe essa de, ah, vou lá no ponto né, mais tenso da corrente, vou colocar a folga correta lá, e vou lubrificar bem e vou andar. Não é seguro, por quê? Se ela está muito ovalizada, no ponto frouxo, tá? ela pode pular um dentinho no pinhão, um dentinho na coroa, e aí ela pode quebrar ou ela pode pular para fora do pinhão ou para fora da coroa. E aí ela pode enroscar, travar a roda. Então, se a ovalização chegou num ponto que ultrapassou tá, o limite estipulado pelo fabricante, é, tem que trocar o conjunto, não dá para trocar só a corrente. Ah, não, mas o que ovalizou foi a coroa, vou trocar. Não existe, é conjunto completo, corrente, coroa e pinhão. Tem aquela, aquela da puxada, o cara vai na coroa, aí, até então eu já usei isso, tá? então vai, vai, com calma, vai com calma, é. se dá aquela puxada assim, aí se dá para ver, vai dá uns 4mm, 5mm, meio, meio, meio, isso milímetro. é sinal de desgaste. Então meio milímetro, eu já sabia que tinha que trocar, sabe, ela tem que estar tá bem exativa, você bem consegue, justa na Você coroa. consegue movimentar ela, mas você não consegue ver o outro lado. Sim, isso é assim, ó, você já tirou, vamos dizer, o sincronismo, vai, dos dentes da coroa com os elos da corrente. Então, ao invés deles encaixarem perfeitamente, eles têm folga. Então, quando a corrente é tensionada, que você está em aceleração, a parte de cima da corrente está tensionada, né? Então, quando ela vai entrar no pinhão... Vamos supor que a corrente está mais larga do que o pinhão, então ela precisa se acomodar no pinhão para dar a volta nele e depois ela estica de novo quando sai do pinhão. E na coroa a mesma coisa, ela dá uma acomodada na coroa e quando ela sai da coroa ela volta. Então isso, é, quando chega nesse ponto, o desgaste é muito rápido. Ela demora, vamos supor, é, 15 mil quilômetros para chegar nesse ponto, uhum. quando começa... A, a dar essa folga lá atrás, mais 5 mil Já acabou a corrente. Chegou, hein? Mensagem. É, agora é o seguinte. <risos> pro cara, vamos ter um exemplo. Vai, tem sete tracinhos na balança do cara, certo? Então vamos lá, ele usou aqui, vem o original no é um terceiro traço. Aí, putz, andou, andou, andou, deu uma esticadinha. Quarto traço, quinto. Tem cara que espera chegar até o 7 para trocar. Tem alguma regra nisso? Não tem, não tem. É, é que agora aqui a gente não consegue ver as motos algumas motos da Honda vem até assim um verdinho e depois um vermelhinho né? Sim, quando chega no chegou vermelhinho aqui, já era. acabou as m 30 você não consegue nem mexer muito o na que porte, acontece né Tinha um é, assim. você põe uma coroa menor a roda já vai lá para trás já... <risos> chega perto do vermelhinho você fala acabou mas você fala mas a corrente é nova acabei de colocar certo. e já está perto do vermelhinho é porque pôs a coroa menor, né? então sobrou elo de corrente, então a roda vai mais para trás. Puxa, pus uma coroa maior ele vem aqui para frente e você fala, nossa, agora eu tenho um monte de regulagem. Só que quando chega um pouco antes do verde a corrente quebra. Nossa, mas nem chegou no vermelho. Então, se estiver usando corrente é, coroa e pinhão nas medidas originais, dá para se basear naquele adesivinho. Perfeito. Se não está, já esquece Pô, o desivinho. Mas lá, nós estamos falando de dois tracinhos, no máximo. É. E outra coisa, mesmo que a moto está 100% original, coroa, pinhão, nos tamanhos originais, depende do cuidado do proprietário da moto com a relação. Do tipo, choveu, dia seguinte, manda aquela cracha branca para fazer aqueles miril, <risos> e aí... É, tem bastante gente que faz isso, né? Ó, choveu, peguei uma chuva, a água tirou todo o óleo da minha corrente. Então agora eu vou passar uma graxa, e vai ficar um luxo. <risos> Não faz isso, tá? Acabou com tudo. Por quê? A chuva né, é água. Né? A água vem limpando, tirando o óleo. Só que o pneu né, fica fazendo aquele spray. Lindo. Que pega toda a água que está no chão, com terra, pó, poluição, toda a sujeira que está no chão, a água pega e leva junto com o spray que o pneu forma e gruda tudo na corrente. Sim. Aí você vai lá com a graxa branca e passa em cima. Aí você faz toda essa sujeira ficar aderida à corrente. E, já era. e aí vira, a pedra desmiriu. E já era. E um abrasivo. Já moer a coroa. Fica afiando os dentes da coroa e do pinhão. Então tem que lavar, tirar todo o óleo com a sujeira, né? lógico. Aí depois que estiver limpinha, Aí se lubrifica novamente. Agora outra pergunta já de corrente, já que nós estamos aqui, que agora ele mandou, eu tô me lembrando das folguinhas, quando o cara vai dar aquela verificada. Mais ou menos o quê? Para um uso cidade? Então, cada c... moto tem... Manual? Tem que olhar no manual do proprietário. Eles falam, ah, essa moto é de 2 a 4 centímetros. Beleza. Então você pega uma régua, a corrente tá aqui, né? Uhum. Você põe uma régua e faz esse movimento, né? Se o movimento tá entre 2 e 4 centímetros, Luxo. tá dentro. Tá. Se está indo a 5, de 1 né, um a 5 aqui, de 0 a 5, é porque já está um centímetro a mais de folga, precisa esticar. Perfeito. E isso tem que ser verificado sempre no ponto mais tenso da corrente. É normal, uma pequena ovalização, até na corrente pinhão zero, tem. Porque é onde, é onde tem um rebite, né? É, não, até na fabricação, uhum. aquele pelinho, uhum. sabe? Um, um elinho que... mais justinho aqui, uma folguinha mais ali. Aí você procura o ponto mais tenso da corrente e naquele ponto você verifica a folga. Porque a galera achou engraçado, exemplo, que na minha a gente deixou uma bela folga, né? Mas aí, o um uso de pista, é um outro significado. Primeiro que não tem buraco, é. não tem nada e tem aquela questão do curso da suspensão tá envolvido no caso, né? É, você colocou um amortecedor Olix, né? Então, a sua suspensão tem que trabalhar, porque na pista, né, se a suspensão não trabalha, a moto sai de baixo. E você não pode limitar o movimento da suspensão com a corrente. Se a suspensão está baixando, tem curso ainda para ela se movimentar, e a corrente já esticou, a corrente limita o movimento da suspensão. Ela estica e fala, opa, daqui eu não vou deixar você passar. E aí você acha que a moto deu fim de curso no amortecedor e não. Quem deu o fim de curso foi a corrente. É, porque tem uns caras que deixam a corda de violão. Não, Você jamais. tira até uma letra ali. sol, ar, <risos> nin, nin, nin, nin, nin. Então não, tem não que pode. ter a folguinha, porque senão... Não pode. A corda de violão, é, além de não deixar a suspensão trabalhar, como o seu peso e o peso da moto estão em cima da suspensão, ela fica tentando trabalhar e não consegue. A corrente fica segurando. Uma hora a corrente estoura, tá? E eu já vi moto que arrancou o bloco do motor, Aí sim, parei. quebrou, era uma Ducati, o cara deixou corda de violão, aí ele deu uma ignorada na lombada, puxou o eixo de câmbio e arrancou o eixo de câmbio do bloco do motor, <risos> então não deixa corda de violão, tá. é a folga que o fabricante pede, tá. cada moto tem a sua, as Big Trail, que tem o curso grandão, as folgas são maiores, Tá. Você pega a super esportiva Que o curso da suspensão é menorzinho As folgas são menores Vai lá no manual do proprietário Hoje em dia, né, no Google, você baixa os manuais né, Sem custo nenhum De qualquer marca E tem lá essa informação Usa o que o fabricante pede Perfeito Street 03 Fala Durva, fala sobre o funcionamento do radiador hum, peraí, calma. Líquido de arrefecimento Quando devo trocar e completar Reservatório de expansão. Enfim, todo o sistema de arrefecimento da motoca, tipo um vidro de uma hora e meia. É, manda um abraço pro padre tamo junto. Dá uma resumida aí, Padre Leão. É Street, né? Ele não pôs nome, ele é só o modinome ele... dele. Não, é Street03, é street mas ele tem uma. Dela fotinha ele tem uma Street 675 lá. É, mas não tem o um nome. Tá bom, então tá. é o Street 03. Isso, mas é. É, é assim, ó, o líquido de arrefecimento tá também. Não é para colocar qualquer coisa lá dentro. Tem gente que fala assim, nossa, comprei aquele fluido concentrado. O concentrado já diz, é concentrado é para ser diluído. Aí o cara fala, não, eu vou colocar puro que aumenta a eficiência. Não aumenta nada. Não faz isso. Tá? Ele é concentrado para ser diluído com água desmineralizada. Tá. Certo? E eu vou falar, eu particularmente, eu prefiro aqueles pronto para uso. Tipo o Motocool? Tem, Motocool, da, da Motul. O amarelinho é, lá. Cara. É, tem o paraflu, tem, tem um monte aí, tem um monte de fluidos para radiador pronto para uso. Então você não precisa se preocupar quantos por cento eu vou pôr de água, se a água que eu comprei é de boa qualidade, não pode pôr água de torneira, tá? A água de torneira tem mineral, o minério é ferro, né, essas coisas, isso daí enferruja. Não tá. pode, por isso que é desmineralizada. Tira o minério, tá? então deixa que as fábricas dos fluidos se preocupem com isso. Com uma água de boa qualidade, um aditivo de boa qualidade. Aí você pega, abre o frasco e abastece é a melhor coisa. Fluido pronto para uso é porque tem aquele Motoku que você usa com água desmineralizada. Aí, por exemplo, é 100 ml a cada um litro. É, Vem pronto para uso. Tem o Moku. Moku. É o Moku, é. É isso aí mesmo. Que aí é, é, ele é, é... Tanto pro Motoku você pode usar, quanto para água desmineralizada. Se a moto esquenta muito e tal. Aí você dilui 100ml em um litro. É um negócio assim, não lembra agora é, de cabeça. É 3% do volume do Entendi. radiador você usa do Moku. É bem pouquinho. Olha, eu vou te falar que por experiência minha, na rua, com um o líquido de arrefecimento já um Motocool, por exemplo, nunca tive necessidade de usar um algo que tivesse que refrescar ainda mais a moto. Então, é, é, bate muito o, com a ideia que você falou. O Moku ele foi desenvolvido para carros de competição. Tá? Que são motores nervosíssimos, que geram uma caloria tremenda e precisavam é. de algo que ajudasse a baixar a temperatura. E aí a Motul desenvolveu o Moku, tá? É, funciona muito bem. Tá, mas não há necessidade. É, você, na pista, usa água. mineralizada Sua moto ferve? Não, porque a gente colocou aqueles, aquele, aquele extensor não, de... Não, mas assim, um exemplo. tá com água. Tá. Não tem aditivo nenhum. Você tem problema? Não. Não tem. Tá? Então, é, o que acontece? O sistema de arrefecimento é uma... E sendo um... sincero, você pode cortar até nessas temperaturas aí que tem feito ultimamente... Não precisa nem ter do complemento do radiador. Que, tem que botar até uma fita para não ficar congelada. Tem que é. dar uma tampadinha né, no, é, no radiador mas para chegar na temperatura. É. O sistema de arrefecimento é uma unidade fechadinha. Então não fica né, assim, ah, todo rolê eu vou olhar se está no nível. Se não tem vazamento, não há essa necessidade de Puxa, vou, vou sair todo fim de semana, todo fim de semana eu vou lá ou vou abrir a tampa do, do radiador para dar uma olhada, olhar o reservatório de expansão. Não há necessidade dessa loucura. tá? Só se verificar vazamento. Nossa, vi um pinguinho lá de, de aditivo, aí sim, para, nem vai para o rolê e vai ver o porquê pingou aquele aditivo. Então, é, a manutenção segue a do fabricante. Ah, é para trocar cada 20 mil, o fluido troca cada 20 mil, é para trocar cada 30, da outra marca de moto, troca cada 30. É para trocar cada, cada dois anos, troca cada dois anos? Tem o um limite por tempo, né, se eles falam, Sim. olha, é 20 mil ou, ou dois, dois anos. anos. Ah, mas eu rodei nesses dois anos só mil quilômetros, não interessa, troca. troca tá, é determinação do fabricante. E ele falou do reservatório de expansão, ficar verificando... É, você acha que dá para tirar a dúvida dos nomes de, pelo, pelo reservatório de expansão, por exemplo? Pô, está no nível lá, tá luxo. Pô, sumiu dali... É porque vazou. Tá, o reservatório de expansão, como o próprio nome diz, é tudo que expande dentro do motor e do radiador vai para esse reservatório. Por isso que é de expansão. Perfeito. Então a temperatura aumenta, né? Essa água, o líquido expande, aumenta de tamanho e aí vai para o reservatório. Quando esfria... Esse líquido contrai e puxa de volta o líquido do, do reservatório. Por isso que é importante o reservatório ter líquido, ter água lá dentro dele, ou o aditivo, né? Quando ele esquenta, ele joga para lá. Quando ele esfria, contrai, ele puxa de volta. Se ele está vazio, esquenta, vai um pouquinho para lá, perde um pouquinho por evaporação. Quando vai puxar de volta, falta um golinho já cria uma bolsinha de ar dentro do sistema de arrefecimento. Aí, essa bolsinha de ar vai crescendo, porque daqui mais uma voltinha que der com a moto, vai acontecer de expandir, vai evaporar um pouquinho, volta, falta mais um golinho e vai aumentando essa bolsa de ar. Daqui a pouco, o nível de água dentro do radiador tá baixo e já não tem mais água circulando para trocar calor. tá Então, se viu o reservatório esvaziou, tem vazamento. O de, você falou de expansão. O de expansão tá. Se ele esvaziou, tem vazamento. Tem vazamento. Tá? E se não tiver, padre? pode ter junta queimada, mas aí já envolve, a moto já fica com uma marcha lenta irregular, fica difícil é porque, de pegar. Exemplo, se tá tudo certo, tudo aqui, daí já começa meio que motor, cabeçote, pode ser... Um... Isso, empenou um cabeçotinho, Entendi. aí a água tá indo para dentro do motor, um... Um selo mecânico da, da bomba d'água Aí a água é perdida para dentro do motor Mistura com o óleo E aí é onde o pessoal fala Ah, o óleo virou maionese hum. Fica branco, né hum. Você olha no visorzinho ou tira a vareta Ela sai branca Porque misturou água com óleo Então se acontece isso tá? Virou maionese lá E sumiu O líquido do reservatório de expansão Acabou ali o rolê Rifa vende não é. pare e vai ver o que está acontecendo tá. porque se você pegou o rolê passado estava bacana ou vim olhar agora antes desse rolê e está lá a maionese no óleo esquece, esquece o rolê, tá? já está descendo água para dentro do óleo, é problema na bomba tá? então é importante verificar, mas se não tem vazamento você trocou o óleo, o óleo saiu né, na cor normal lá, o, o marrom ou quase pretinho, que é normal o óleo ficar escuro, não tem problema nenhum. Perfeito, não precisa ficar Assustado. alucinado, é. nossa, todo rolê eu vou olhar, não tem essa necessidade. Perfeito, então segue o manual e vai que vai. Vai embora. E já era, porque, mesmo porque se o cara parar ele igual a ventoinho, o cara já não vai ver nada no reservatório. Não, não não precisa é. dessa loucura. É, pô. então, não, beleza, <risos> tá bom, maravilha. Bom, e a última, Padre, que é o Samuel... Desconcilho. Salve, queridos. Queria saber se após o um amaciamento correto, seguindo o manual, a moto pode ficar manca. Isso é mito da galera? Eu já vi aquela galera falando que para amaciar o motor tem que ser um cacete. E é, eu nos meus vídeos de manual, de dica, é, eu falei que era para seguir o manual. E aí ele comprou uma moto nova e amaciou certinho conforme o manual. Do 0 a 350 até 4 mil do 350 até 600, RPM seria assim motinha Kawasaki eu falei inclusive no meu vídeo que até mostrei tá no ar e tal e fiz a revisão lá na é, que é importante que mesmo que você vá até os 6, você fazer uma variação de giro não fica não lá porque não pode variação constante. fica lá. Hum... não pode então assim é, o que eu posso falar de experiência própria o meu motor eu não explodi fiz a variação conforme o meu manual fiz até 700 km, eu fiz a variação manual, depois eu estiquei um pouquinho mais, fazendo aquela com 711, volta, 1198, 11, o motor ficou bom. Você tem você tem alguma dica? É assim, ó se você quer durabilidade, siga o manual. Tá? O fabricante lá, o engenheiro projetou tudo, sabe como funciona o motor lá dentro, e ele sabe o que é melhor para manter a durabilidade. Folgas... Né, são sinais de desgastes. É, só que algumas folguinhas a mais também são sinal de performance. Entendi. tá? Então, claro que o fabricante não quer essas folguinhas a mais prematuramente, porque o motor que ele projetou e testou e falou, nossa, vai durar 100 mil, aí faz aquele amaciamento nervosão aí do pessoal. É, a moto tem 30, 35 mil, nossa, já está fumando, já está batendo. Só dá 240? É, então aí as folgas ficaram grandes. E era esperado isso, porque o motor foi sempre usado no cacete. É normal. E Agora... o inverso, Padre, fica manga? Existe que o cara segue Então, nós? se você anda sempre mansinho, você não gera muita folga, não gera muito desgaste. Então é o que eu falei, tem folguinhas que trazem performance. Sabe? deixa o motor mais soltinho. Ou seja, chegamos na conclusão então, que o que eu fiz foi o excelente. É, porque você ficou no meio termo. Você garantiu o início, né aqueles primeiros 600, 700 quilômetros. São os mais importantes porque está tudo muito justinho, está tudo gerando calor demais, porque como está justo, o atrito é maior. Se existe mais atrito, gera mais calor. Eu, eu então, lembro e eu fiz setinha, eu fiz assim, ó eu vinha lá, chamava... 6, cai a 5, 4, 2, ia ficar um pouco 2, 6. tal. Né? Tipo, Eu tenho um vídeo lá 4, aí depois ficava um pouco 5, 6, aí vinha pra quinta marcha. Eu fiquei na, na direita na bandeira antes. Fiz a semana e esse eu fiquei fazendo essa. essa eu, fiz, eu fiz a bandeca lá, lá, lá, lá eu fiz 5 é. vezes esse negócio. Aí depois, que é, você podia até os 7 ou 8, não me recordo agora o manual, eu comecei a fazer 10, 9, 8, 7, 6. 10, 9, 8, 7, 6. Os outros 200. 700. Aí com 959, desmontando para a pista, e aí ai, trocou o óleo um e já era. O legal é, Rodrigo, né? O que Eu você acho. quiser. Pode ir. O legal é, no mínimo, é, fazer Samuel. Samuel. Samuel. Mas Samuel. o irmão é Rodrigo. Não sei. <risos> Faz o que o Durval fez, tá? O primordial são os primeiros quilômetros. O motor vem com as folgas bem reduzidas, né? porque é novo. E tem as falhinhas, né, que a gente nem enxerga, mas se coloca um microscópio lá, você enxerga, né? O, umas imperfeições nos anéis, no cilindro, no comando de válvula, que você olha e fala Nossa, olha que lisinho, parece um espelho, mas você põe o um microscópio e você vê um monte de regularidade. Uhum. Então, no começo, tudo isso daí precisa ser assentado, vamos dizer né, O comando de válvula, os anéis, o cilindro né, as bronzinas que estão se ajustando também né, Da biela, do virabrequim Então, esse início tá, é importante porque Você pega a moto zero, sai da concessionária já dando limitador tá, tá, tá, tá, tá, Gera um sobreaquecimento, uma pecinha dilata A folga some numa bronzina, por exemplo, a bronzina vira A bronzina virou, tampou o furinho de lubrificação, acabou o motor ali Acabou o motor antes do amaciamento. Entendi. Tá? Então, não pode. Tem que fazer. Geralmente, as motos fazem a primeira revisão com 800 km ou com 1.000. Uhum. Até a primeira revisão, Varia. siga o manual. Mas variando o giro. Variando o giro. Não então, você pode giro até, constante. até 6.000, vem 5, 4, 3, É, não 6. vai ficar na estrada. Ou então, vou pegar uma estrada, consegue. vou rodar os 1.000 km aqui a 6.000. Não pode. Você tá? tem que tem dar que... carga e tirar, né? Ficar, coloca a carga, tira, coloca a carga, tira, vai variando o giro, tá? Porque o motor precisa ser amaciado em todas as faixas de rotação. Não, pra você ter uma ideia, lembra? Quando a gente fez a revisa do meu que a gente tocou os anéis, não tudo, tá, tudo, tá, ficamos 500km dentro do de um dinamômetro? Fazendo variação com o manual, mesmo com o motor já... Pra 500, ir pra né? corrida. É. O pau antes vai só prejudicar. Eu Depois tenho. dos mil, aí faz o que você quiser, porque o que tinha que assentar já assentou. E vai que vai. E aí se você quer performance, você enfia a mão e usa, né? A moto é sua, né? Você usa como quer. Por isso que é meio que Nani os mil km né? Se é o Nani os mil km é porque tem um benefício. É, e toda a fábrica fala, né? Roda esses 1000 e troca óleo e filtro. Por quê? Porque tem tá, alguns pedacinhos de, de metal, de engrenagens, é Coisas que caem no fundo do motor, no cárter. E quando você tira o óleo... Esses pedacinhos saem junto com o óleo. E alguns parafusinhos, né, de dreno, tem até um ímã para tudo que for metálico brudar nele, né, e trazer junto com ele quando tirar o parafusinho de dreno. Perfeito. Bom, padre, eu acho que é isso, né? Já temos já tem aí o que, uma hora quase, né? 40, não, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom senão, Tá um luxo. Senão vira vira vira série. Bom, filhos, é isso, a gente respondeu as suas dúvidas, eu peguei nesse vídeo aí as que tiveram mais like do vídeo anterior e se você quer ter a sua dúvida respondida aqui, o que, que você vai fazer? Comentar aqui embaixo nesse vídeo a sua dúvida e se você chegou agora no vídeo e viu que tem uma dúvida que é igual a sua, dá like nessa Sim. dúvida que ela sobe e aí com certeza eu vou selecionar essa aqui para o próximo vídeo, perfeito? Eu estou sempre pegando dúvidas aleatórias, que eu acho que vai ajudando a galera e se é, faço também uma sugestão de você assistir os, desde o primeiro, porque certamente às vezes pode ser que tenha uma dúvida aqui em vários likes, mas a gente já respondeu. Então não tem por que você ficar repetindo dúvida que já foi respondida. Entendeu? É isso. Padre, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Target Race, o contato está aqui embaixo, o Instagram, segue eles lá, traz sua moto para cá. E é nóis. Você quer mandar um, um beijo para alguém, alguma coisa? É um beijo geral hoje. Hoje geral? É. Mas hoje você, tá mais, hoje você tá mais tranquilo, então. Hoje eu tô mais manso. Ah, então tá bom. Não perfeito. <risos> é isso, filhos. Aguardo o próximo aí. É nozes. Ai, ai.